A avaliação é a soma da observação e dos registros feitos pela e da criança, de modo a permitir que o crescimento, a aprendizagem o desenvolvimento da criança fiquem registrados. E esta avaliação acontecerá diariamente no contato com a criança, cabendo ao professor refletir e sistematizar de forma escrita este desenvolvimento diário. Faça um texto descrevendo as características de cada criança, como se relaciona com os demais alunos e com os professores, quais são as suas preferências em questão de brinquedos, brincadeiras, alimentos, o que costumam evitar, quais os conhecimentos já adquiridos, as dificuldades apresentadas e etc. A partir das atividades já escolhidas pelas crianças, analise e escreva como foi o desenvolvimento dela durante o momento de execução das atividades. Faça a opção por um texto individual quando for avaliar o desenvolvimento não comparando com outras crianças, mas consigo mesmo. Escolha atividades que ela se destacou. Anote as suas falas, reações, registre todos os momentos e principalmente o seu aprendizado naquele momento. Quando avaliar a interação das crianças, o modo como socializam, como convivem entre si, como lidam com suas diferenças, as lideranças, brincadeiras preferidas no coletivo, etc., opte por um texto coletivo. Nas avaliações, busque usar termos adequados ao falar de suas dificuldades, que a criança tenha em organizar e elaborar os conhecimentos, mostrando sempre que ela está em fase de aprendizado, ou que ainda não desenvolveu determinadas habilidades para controlar seus impulsos, cumprir regras. A instituição deve escolher qual instrumento avaliativo utilizará, relatórios, portfólios, fichas de desenvolvimento, é importante frisar que todos estes recursos devem ser utilizados com o intuito de registrar sempre a singularidade de cada criança, acompanhar o processo, nunca somente o resultado final. Por isso, a relevância dos registros acontecerem diariamente e que estejam organizados de forma sistemática. As experiências devem ser adequadas à faixa etária para garantir que haja o desenvolvimento das crianças. É importante que você saiba que